Lewis Hamilton disse que Max Verstappen tem o melhor carro do grid e Mick Schumacher corre risco de ficar de fora da Fórmula 1 na temporada de 2023 e é sobre isso que falaremos neste vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem vindos ao Undercut F1, aqui a gente fala sobre a Fórmula 1 e os bastidores, então caso goste do vídeo já deixa o seu like, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Mick Schumacher corre o risco de ficar de fora da Fórmula 1 em 2023, de acordo com o jornal alemão Bild. Sebastian Vettel vai se aposentar ao final da temporada e havia recomendado o jovem compatriota para a vaga na Aston Martin. No entanto, a equipe já fechou com Fernando Alonso, tirando qualquer possibilidade para Mick. Segundo o comentarista da RTL, Felix Kummer, as boas palavras de Vettel com o chefão da, da Aston Martin, Laurence Stroll, não ajudaram o que significa que há apenas a Haas uma opção para Mick Schumacher na próxima temporada, e que é de extrema importância para ele negociar bem as próximas semanas para garantir o seu lugar. Segundo jornalistas do próprio Bild, já houve conversas iniciais entre Mick e a Haas sobre 2023, porém o relacionamento entre as duas partes é um pouco difícil, pois Guterstein já criticou publicamente o jovem piloto por conta dos acidentes que causaram grandes prejuízos à equipe americana. E que tem um aporte financeiro muito menor do que outras equipes no grid. Bom, mas eu quero saber de vocês. Qual será o futuro de Mick Schumacher na F1? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E agora vamos falar sobre Lewis Hamilton. O piloto da Mercedes fez um comentário em relação ao atual campeão Max Verstappen. Sugerindo que a RB18 da Red Bull... É a razão pela qual o holandês conseguiu fazer uma grande corrida largando de décimo e vencendo o grande prêmio da Hungria. Verstappen chegou à liderança em Budapeste graças a algumas boas ultrapassagens, uma ótima estratégia e a lambança da Ferrari. Quando Hamilton dominava a categoria com a Mercedes, diversos comentários eram feitos, dando a entender que todos os feitos pelo heptacampeão foram por conta do ótimo equipamento que ele tinha em mãos. E apesar de sempre contestar isso, diversas vezes inclusive, New exemplo sugeriu que Verstappen tem um carro para agradecer pelas vitórias. Abre aspas. O fato de Max ter largado em P10, rodado e ainda ter chegado 10 segundos à frente, diz o suficiente sobre o carro deles, e enfatizou Hamilton. Mas diz aí, pessoal, Max Verstappen tem o melhor carro do grid na opinião de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários. E se você curtiu este vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, inscrever-se e ativar as notificações para não perder nada. Falou e até o próximo vídeo.